Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda E hoje eu venho com mais um kit do Alfinetadas da Moda Se você não sabe sobre o que eu estou falando, este vídeo aqui é o vídeo explicativo Onde eu falo tudo sobre os kits do Alfinetadas da Moda Gente, esse kit aqui é o kit composto para fazer esta saia godê ela é um godê total, vocês vão colocar zíper, então vem todo o material que vocês precisam, a quantidade de tecido correta, todos os aviamentos, linha, agulha, o zíper, tudo que você for precisar vai no seu kit, inclusive um molde em tamanho real e vai um brinde também para quem adquiriu o, o kit. Nós temos os kits em três tamanhos disponíveis e tem para vender ele, tanto como depósito ou no mercado. De informação para você poder adquirir o seu kit, tá certo? Mas gente, essa daqui é só a introdução do vídeo para vocês verem o que vocês vão fazer nesse kit e olha que graça essa saia, gente. E o detalhe dessa saia, o que eu mais recebo aqui em comentários de hoje, eu queria muito usar a saia godê, mas eu me acho gordinha, não consigo usar, eu acho que não fica bom. Eu trouxe esse kit pensando em todo mundo, porque gente, olha o caimento dessa saia, então, mesmo que você tiver um quadril largo, não tem problema. O caimento desse tecido, ele é bem levinho. Agora, para usar no verão, ele é maravilhoso. E não tem problema, porque não vai te deixar gordinha, gente. Pode usar tranquilo, tá? Ela tem um caimento maravilhoso, olha. Olha isso, gente, a leveza desse tecido. É que vocês conseguem tocar. Bom, se você quiser saber mais sobre esse kit, como adquirir tudo que vem, eu mostro nesse vídeo. kit, porque como sempre temos poucas unidades, porque queremos trazer coisas exclusivas aqui no Alfinetadas da Moda, então pra você ter sua peça exclusiva a gente tem que trazer de pouquinho, né? Então tem poucas unidades do kit, já corre para adquirir o seu e fique aí pra saber mais sobre esse kit aqui da Saia Godê. Pessoal, então como vocês viram aí no começo do vídeo, é, eu estou trazendo mais um vídeo de kit aqui no canal e dessa vez... É o tão pedido é, kit da Saia Godet, que vocês tanto me pediram e eu trouxe aqui pra vocês. Eu trouxe um tecido maravilhoso, tá? Como vocês viram aí no começo do vídeo, né, no corpo, ele tem um caimento deuso. Esse cetim, esse tecido é um cetim jacuar. Ele é a coisa mais linda, daqui a pouco eu vou mostrar ele de pertinho pra vocês, tá? É, então, pra quem não sabe, para quem caiu de paraquedas aqui... Agora o alfinetadas da moda eles têm kit, a gente tem kits de corte e costura. No kit vai tudo o que você precisa para fazer o projeto, inclusive os moldes nos tamanhos PMG e depois vai a videoaula para o canal. No caso hoje eu estou postando o vídeo do kit, amanhã já vai o vídeo confeccionando a peça, passo a passo, tudo muito detalhado, tá? É bem explicadinho e neste vídeo aqui que ele vai zíper, né? A gente vai colocar um zíper na saia. Eu vou ensinar vocês uma técnica muito simples de colocar zíper, todo mundo tem dificuldade de colocar zíper, não tem? Eu vou ensinar um jeito que qualquer pessoa vai colocar zíper, vocês vão ficar, não acredito que era tão simples colocar zíper e eu não colocava zíper nas minhas peças. É muito simples, eu não vou usar nem o pé certinho do zíper, eu, ó, esse daqui é um zíper invisível. Eu vou usar aquele pezinho comum de zíper, tá? Que todo mundo tem, então, todo mundo vai conseguir colocar. Mesmo pra quem não tem o pé de zíper invisível, não tem problema, pessoal. Eu vou ensinar vocês de um jeito mega fácil, tá certo? Bom, então, deixa eu falar pra vocês o que que vai e valores dos kits, certo? E depois eu mostro o tecido aqui de pertinho pra vocês. É, a gente tem disponível três tamanhos de kit, PMG, tá certo? Então, qual a diferença? Por que que tem diferença nos preços? É a quantidade de tecido que vai em cada kit. É a única coisa que muda, é a quantidade de tecido. Os moldes vão... Em todos os kits, se você comprar o tamanho P, você vai receber os tamanhos PMG de molde, MPMG de molde, GPMG de molde. Então, a única coisa que vai mudar no kit é a quantidade de tecido, tá certo? Os moldes vão em todos os tamanhos, em todos os kits. Impresso em gráfica, bonitinho, bem perfeitinho, certo? Bom, então, o que, que vai no kit? No kit tamanho P. Vão dois metros desse cetim jacuar, de mais a agulha certinha já, que você vai precisar para costurar esse tecido. Vai a linha, que é este cone grande de linha, tá vendo? A agulha é uma agulha dessa daqui, que já vai certinha no tamanho para você costurar o tecido. Um zíper invisível também pra você já, na cor do seu tecido, pra gente colocar... Vai o molde nos tamanhos PMG e vai um kitzinho de agulha de mão pra você, tá? Esse é o kit tamanho P, com 2 metros de tecido, então, ele vai sair por R$ 59,90, gente. 2 metros de tecido, olha tudo que vai. É muito barato R$ 59,90, tá? O tamanho M, o que que vai mudar? Vai tudo que eu falei... Só que a quantidade de tecido é maior. Então, em vez de 2 metros, vão 3 metros de tecido. Então, no tamanho M, é 3 metros de tecido. A linha, a agulha, o zíper, o molde, nos tamanhos P, M, G. E esse kitzinho de agulha de mão aqui. E tá saindo por R$ 70,90. 3 metros de tecido, pessoal. E o tamanho G vai o quê? 4 metros de tecido, vocês têm noção disso? Então, 4 metros desse cetim maravilhoso, verde água, lindo, super tendência agora, primavera, verão, tá? Estampa geométrica, tá super em alta, tanto a estampa como a cor, tá certo? Então, vão 4 metros de tecido, a linha, a agulha, o zíper, o moldes no tamanho PMG, esse kitzinho aqui de agulha de mão e tá saindo por 82 reais, tá? Gente, tá muito barato. Eu sempre falo pra vocês, vocês não acreditam em mim, vocês acham que a jogada minha de marketing não é. Eu não trago muitos kits, então tem poucos kits, tá certo? É, sempre quando eu falo, eu acho que vocês não acreditam, vocês acham que é brincadeira minha, mas não é não, gente. Eu trago sempre poucos kits de uma, varia... de uma variedade maior, tá? Então, ao invés de eu fazer, não sei, 50 kits da saia Godet, eu faço uma quantidade menor, e faço vários outros modelos, tá certo? Então corre para comprar. Como que você pode comprar? Dá para você comprar pelo Mercado Livre no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Tem o tamanho PMG. É só você clicar que direciona você direto para comprar pelo Mercado Livre. Vocês conseguem parcelar, tá certo? Se você quiser fazer depósito bancário, eu consigo te dar um bom desconto por depósito. Por que que eu consigo? Porque pelo Mercado Livre a gente paga taxa pro Mercado Livre, então eu consigo tirar todas as taxas que eu pago no Mercado Livre e aí eu dou um desconto bacana por depósito bancário, tá certo? Se você quiser fazer depósito, você me manda um e-mail, nesse e-mail que tá passando aqui na tela, falando pra mim que eu mando pra você todos os dados da conta... E você, me, pra mim, calcular também o frete pra você, tá? Então, ficou com dúvida? Me manda um e-mail, tá certo? Me manda um e-mail que eu passo meu WhatsApp particular pra vocês. E aí, a gente conversa aí se você ficar com alguma dúvida sobre o kit, tá certo? Tem... Tá? Então, a gente tá acabando de liberar e quando eu libero, o pessoal já compra. Não esperem pra amanhã, porque quando sai o vídeo da da confecção da peça, geralmente já nem tem, já nem tem mais kit, tá, pessoal? Então, ficou alguma dúvida aí sobre os kits, pode me deixar aqui embaixo no box de informação ou pode me enviar por e-mail. Por e-mail eu consigo responder vocês bem mais rápido, tá certo? Bom, deixa eu mostrar aqui então pra vocês esse cetim. Meninas, para tudo que esse cetim é maravilhoso, vocês não têm noção disso. Olha isso, não é transparente, fiquem sossegados. Aqui, porque por causa da luz, ele tá parecendo um azul, né? Mas ele é verde água. Gente, maravilhoso. Olha o caimento, olha a estampa dele, tá vendo? E ele tem um brilho, não, é sério, vocês não têm noção, ele não é esse azul que tá aparecendo aqui, tá? Ele é um verde água, olha, tá mais, tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, eu desligando a luz, olha, tá vendo que ele é um verde água, olha isso, ele tem um brilho, é maravilhoso esse tecido aqui, divino, tá valendo super a pena, e se você comprar... O tamanho G, por exemplo, dependendo, mesmo se você usar um tamanho M, pela quantidade de tecido que vai, dá pra você fazer uma saia godê longa, tá? Essa saia Godet que a gente vai fazer é a godê total, tá? Então, ela é total. Essa que eu vou fazer aqui com vocês. Essa do molde, que vai no molde, é a godê total, mas aí vocês podem fazer até outros modelos de saia aí pra fazer ela longa, que dá tranquilo com 4 metros de tecido, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu vou esperar, então, vocês amanhã pra confeccionar já o kit aqui da saia Godet, tá certo? Ficou alguma dúvida, me envia por e-mail e espero vocês, então, amanhã, tá certo, pessoal?